Desafio para desenhistas Vamos fazer seres mágicos Se você é de ar Touro ou Gêmeos Desenhe uma sereia Se é de Câncer, Leão ou Virgem Faça uma fada Se é de Libra, Escorpião ou Sagitário, Faça um Elfo E se for de Capricórnio, Aquário e Peixes Faça uma Bruxa Se nasceu no início do mês Represente a tristeza no seu personagem Se nasceu no meio do mês Represente a felicidade Se nasceu no fim Represente a raiva a cor da roupa vai ser a que você estiver usando. A cor dos olhos vai ser a cor do seu cabelo atual. E a cor do cabelo vai ser a cor dos seus olhos. E a minha ficou desse jeito.